Hello guys, what's up? Aqui é o uma da English Experience e hoje eu trouxe um tema que deixa 11 em cada 10 alunos perdidinhos que é quando usar o Simple Past e o Present Perfect então se você é um desses alunos que ficam louquinhos com essas, com essas duas estruturas Acompanhe o vídeo todinho hoje. Mas antes de eu explicar detalhadamente como usar cada um e você nunca mais passar vergonha, já deixa seu like aqui no vídeo e se você está vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreva também no meu canal porque assim você deixa o teacher super mega power feliz. Ok? Eu conto com você! A diferença entre essas duas estruturas, ela é bem sutil, ela é bem simples, e a melhor forma realmente de você entendê-las é tendo uma conversa natural, é você analisando todo um texto, porque você vai perceber o contexto a que está se referindo a frase, aos tempos verbais. Mas para efeitos didáticos, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, observa essas frases aí que você vai ver na tela. I have worked as manager in the past. I have worked as manager in the past. Segunda frase. I worked... As a manager last year. I worked as a manager last year. Olha, a tradução, quando você joga essa frase para o português, ela fica praticamente a mesma coisa. Eu trabalhei como gerente. É basicamente a mesma coisa. Então você precisa entender a segunda parte dessa frase. E essa segunda frase ela se refere ao quando isso aconteceu. Bem, na primeira frase eu não falo o quando aconteceu, eu não estou dando ênfase ao quando aconteceu. A minha ênfase nessa frase é o fato que eu fui gerente no passado, não importa quando isso aconteceu. O fato é que eu fui gerente, então eu enfatizo o que aconteceu. Já na segunda frase eu digo quando aconteceu, ano passado, last year. Então eu estou dando ênfase ao quando aconteceu. A few moments later. E sempre quando eu falo o quando aconteceu, eu preciso usar o Simple Past. Porque é o Simple Past que é usado para quando você define um momento do tempo passado que aconteceu aquela ação. O Simple Past enfatiza o quando aconteceu e o present perfect enfatiza o o que aconteceu. Então, um enfatiza a ação, o outro enfatiza o quando aconteceu. Bem mais fácil estudar e aprender dessa forma, né? A gente simplifica as coisas exatamente para você aprender muito mais rápido. Ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal, porque assim você me deixa muito feliz, ok? E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também que essa dúvida sua pode ser o tema de um vídeo que eu grave muito em breve. Alright? So, see you soon. Bye, bye.